Porque qual é o grande problema? O agachamento para ele sair perfeito, vou aqui. quando você agacha, o joelho não pode ultrapassar a ponta dos dedos do pé, não pode fazer isso aqui, isso aqui está errado, porque você vai estar tá forçando muito o seu joelho, então o que, que você tem que fazer? Projetar o bumbum atrás, o máximo que puder, Ó, veja que eu perco até um pouco o equilíbrio, então, jogo atrás e desço. Observe aqui, que fica mais difícil eu parar, mas observe que aqui, o meu joelho não ultrapassa a ponta dos dedos do pé. Tá ok? Pegaram? E outra coisa, nada de jogar o corpo à frente, joga atrás. Então, tenta utilizar isso daqui para você colocar lá na frente, descer e subir se for fazer o agachamento. Eu prefiro que vocês até segurem, porque a gente vai ficar parado nessa posição, então vocês vão ter um, um resultado melhor. Você Você não, não tem repetições, é ficar parada. Só parada, só isso. Trabalhar o músculo mais profundo da coxa. Vamos lá. Prepara. Três. Primeira coisa, desce, dobra, dobra, dobra, dobra, dobra, não joga o corpo para frente, isso, para trás, estica mesmo aqui, ó. põe lá na frente e desce, isso, <risos> quase isso, mas tá melhorando, é que você não dobra o joelho, eu sei que você tem o problema, ok, se não você faz na parede, pode, então tá bom, então vamos lá. Onde? É isso aí. É isso que nós vamos trabalhar. Levanta, levanta que vai pegar pesado. Hein? Vamos lá. Levanta que vai pegar pesado. Três, dois, um. Desceu, segura. Um. Não, segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze,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 21, 22, 23, 24, segura, 25, 26, 27, segura, 28, 29, 30, 31, segura, 33, 34, 35, abaixa, 36, 37, 30, abaixa, 38, é para doer, 39, 40, subiu, descansa. Agora vocês estão trabalhando o músculo de perna. É isso aí. Vai doer um pouquinho. Prepara mais uma vez. Vamos lá. 3, vamos embora. 3, 2, 1. Desceu. 1, 2, 3. 4, 5, 6, desce mais, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, desce, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, estou fazendo com vocês, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, desce, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, desce, 38, 39, 40, continua, 41, 42, 43, deixa cair não, 40 34, 45, 46, 47, 48, 49, 50, subiu perfeito, coloca. Vamos embora, não para não. Vai colocar o colchonete dessa forma, vai fazer o seguinte, vai colocar a perna direita à frente, perna esquerda atrás, vai parar e ficar nessa posição. 1 um. 2, vamos lá. Prepara. Vamos embora? Bora. Bora. Bora. Bora. Bora. Bora para terminar. Bora. Vai. Prepara. Hã? Isso vai. Isso é para estressar. Calma. É, mas calma. Na hora faz. Vai dobrar a perna de trás, tá bom? Dobra de trás. Isso aí. É isso aí. Vai. Fica aí na posição. Fica na posição só para eu corrigir. Joga o corpo mais para trás. Isso. Isso aí. Perfeito. Você. Isso. Não faz agora não. Não faz agora não que vai doer. Prepara. Três. Dois. Essa vai ser rápida. Um. Desce. Não. Um. Vamos Dois. Três. Quatro. Cinco. Dobra. Seis. Sete. 8, 9, 10, 11, 12, dobra 13, estica 14, isso, dobra 15, 16, 17, 18, 19, 20, trocou a perna, outro lado, vamos embora, eu falei que ia doer um pouquinho, vamos embora, vai, prepara, 3, 2, 1, desceu, 1, um. 2 3 dobra dobra essa perna 4 5 6 7 calma 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 vai 19 20 Caraca, vocês estão, hein? Que isso, hein, gente? Calma que ainda tem mais um. Calma que ainda tem mais. Ó, vamos lá. Vamos contrair agora o bumbum. Vai subir, subir, segurar o máximo possível, tentar ficar na ponta dos dedos de pé. E segura, mantém. Desta posição aqui, tá ok? Só nesta posição. Vamos lá. Vamos lá. Pra trabalhar... Vamos lá? Ah, é, tranquilo, minha amiga. Mas vamos embora. Não te assustei, não, né, minha amiga? Deita. Deita aí. É. Vamos lá. Ponta dos dedos dos pés. Vai, sobe. Sobe, isso. Sobe. É, não tô vendo. Primeira vez, assustei. Três. tá Não, não precisa botar peso, não. Calma, desce, desce, desce. Três. Dois. Um. Subiu, vai. Um. 2, lá em cima, 3, ponta dos dedos dos pés, 4, 5, fica na pontinha do dedo do pé, não, pé, vai, na ponta. Valeu, minha amiga. Vou te aguardar, hein? 13, 14, 15, 16, lá em cima. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, levanta mais. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, não cai não, 43, 44, ponta dos dedos dos pés, ponta dos dedos dos pés, vai, pontinha dos dedos dos pés, é, vai, vai, isso, isso, continua, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 Descansa, sobe e desce 60 vezes Vai, rapidinho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Rápido, 9, 10, 11, 12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 99, fechou, isso aí sentiram? acabou, agora só quarta-feira